E aí, Detetives e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu vou aqui com um vídeo de New Club novamente. Eu também vou trazer Super Club Mentira! Mas eu tô aqui hoje pra jogar o quê? Não sei. Pra jogar. Não sei. Lá na praia. Não sei. Eu vou jogar Pegando Onda. Não é exatamente Pegando Onda, mas é Pegando Onda. É aula de surf, embora primeiro a aula de surf. Eu esqueci como é que você faz, né? Controla no mouse, calma. Giro suave, eu já... Eu já consegui, eu já consegui dois selos, iniciante Não, eu não quero fazer isso Ai, ai, desce Ah, tem que soltar o mouse Não, eu quero fazer aquele super giro Vai, meu filho, desce Tá, eu vou tentar me distanciar bem da onda Pra mim tentar fazer o super giro Não, não o teclado também não tá funcionando Não, ah, não pode segurar, é só mexer a seta do mouse E aqui tá diminuindo, hein Ué, não tá girando? Ah, vou girar agora Ah, eu não sei, deixa a onda chegar bem perto Para pegar o turbo Ah, eu não sei fazer isso não É <risos> Vai então, eu não consegui Acho que eu vou fazer isso que tá pedindo, né Que são três chances Que o bagulho é louco não. Aí eu vou e morro primeira, vou estar aqui e vou seguir a seta Tá todo mouse ali, tá mostrando no jogo Que, que, que é a aula de surf, é um tutorial eu eu gente. Eu tô com medo do tremendo. Um crime para frente e para baixo para ganhar velocidade. Não. agora que eu quero selo. Todos os meus vídeos agora vão ter selo, não. então não percam. Tá saindo vídeo todos os dias de Clube não. Pingo, é porque eu tô muito ansioso, gente. Acabei de limpar o quarto aqui. Eu já acordei me pano. Ah, eu não consegui fazer igual o da seta do mouse Ah, eu não consegui fazer o turbo Eu ganhei somente 33 moedas Foi muito ruim Faça um flip Me dá muita coisa, muita informação e flip, é grande É, logo, eu era free Ah, também o puff vermelho, ele vem com você, né? Se você tiver ele passeando com ele, ele vem contigo pra jogar esse jogo Eu tento fazer o flip Não! Mentira que eu não consegui ah, sim, ah sim Ah, bem fácil Ah, não foi, não foi, não foi Normalmente não, é minha primeira vez jogando Minha segunda, no caso, mas é minha primeira no freestyle, estilo livre ah. Super giro, mais um, pai tal. Tá um. E eu quero conquistar o máximo de selos Agora eu vou fazer só o vídeo, é buscando selo a gente, minhas costas não estão doendo eu acordo com o pescoço, eu tô tra... Gravado, porque ele dá muita chance. Tá, então, o que eu posso fazer? Eu não li os selos pra mim saber o que fazer. Não! Ah, eu fiz um flip. Ah, mas eu já tinha um selo. Mas é possível fazer o um flip, hein? Pinguim doido, pinguim olhou com os olhos noiado ali pra mim Vamos assim, eu tô apertando a tecla pra baixo Ou seja, ele tá rindo Agora pra cima Ele está dando tchau ah, mentira Eu não sei o que fazer, eu tenho que ler o primeiro selos. Faça sem ponto no turbo Faça sem pontos, digilizando Complete a aula de surf Ah, tem que completar Faça um salto com três pip. Meu Deus, eu tenho um puff vermelho? Ok, eu não tenho um puff vermelho, eu vou comprar um Eu tenho 8 mil de moeda Qual o nome que eu dou? Vou dar o nome de um inscrito, vou dar o de Ghost Calma, eu tô escrevendo Ghost Misericórdia, gosto -co. desse Vamos competição, eu gosto de um de um pouco de tudo, equilíbrio perfeito, eu gosto do da uhum. assim. Ah, ele gosta de assim. Eu de dia, pra cena. Eu tenho que fazer aquilo do, do tutorial. Não. Olha que lindo os cristais de onda. Não. eu pessoal vou dançando. E tentar se manter embaixo da onda Máximo possível Meu Deus, a onda me prendeu E antes daqui? Não, eu ia tentar fazer um flip Ah, eu sou muito ruim nesse jogo Eu vou tentar fazer aquele 3 flip que Eu já sei como é que se faz Mas só que 3 é bem difícil Você tem que buscar bastante velocidade para tentar conseguir pular o máximo possível Não foi Sai da onda Olha onda, olha a onda Olha a onda Olha a onda, olha a onda, tan, tan, olha a onda Olha a onda Aquele de rosa lá de chapa branca ali tá, tá com a vida abaixo Não sei se é vida Esse daqui é fascinante, eu não sei, eu não lembro mais oh, Vai ah, Solte suave, meu Deus eu não consegui fazer o skip, Mas pelo menos eu consegui mais um selo Ué, eu caí Salte a altura da... de 8 pinguins Ó, seis selos de 22 Vamos o último É só bem ruim, gente Porque tempo ruim E a água tá mais escura Tá mais violenta Caiu um raio Ah, um obstáculo e eu fico verde 400 pontos já O bagulho é louco, ó O bagulho é radical, né já travou aqui E eu estou de lado aqui ah, gente, eu tava me consertando na cadeira Tem três vidas, eu vou perder essa Queria tentar fazer três giros Uma ponta de um iceberg o Que que aconteceu? Ah, mentira, nenhum o povo vermelho vem Eu não sou muito bom